Se você já conhece o Project 2007 e quer ganhar agilidade com o Project 2013, você está no lugar certo. Ao ver o Project 2013 pela primeira vez, você notará algumas mudanças. Primeiro, há a faixa de opções onde antes havia barra de menus. Todos os seus comandos favoritos continuam lá, mas agora mais fáceis de usar. Por exemplo, é aqui que estão os botões de agendamento. Aqui é onde você alterna entre os modos de exibição, como gráfico de Gantt, calendário e uso de recursos. E, logo aqui, você altera a escala de tempo de uma exibição. Veja isso: uma linha do tempo. Este é um jeito excelente de obter uma visualização de alto nível do projeto. É possível ocultar ou exibir a linha do tempo. E você adiciona tarefas ou marcos importantes clicando em Adicionar a linha do tempo. Selecione a linha do tempo e você obterá a guia Formato da linha do tempo para trabalhar com ela. Há várias maneiras de copiar a linha do tempo. E isso é bem adequado para apresentações. Veja o que acontece agora quando você clica em Arquivo. Esse é o Backstage. É o local para executar ações como, por exemplo, abrir, salvar e imprimir suas agendas. É também aqui que fazemos as configurações das opções do Project. Como a semana inicia na... O formato de arquivo é novo. Ainda é um arquivo MPP, mas ele habilita novos recursos, por exemplo, agendamento manual. Não se preocupe, é possível abrir e salvar arquivos do Project 2007 no Project 2013, para o caso de você precisar abrir ou compartilhar agendas com alguém que ainda trabalha na versão antiga. Então, acabamos de ver rapidamente uma visão geral do que mudou. Agora, vamos entrar em detalhes. No próximo vídeo, vamos olhar mais de perto o Project 2013. Então, vamos começar.